E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Donara e cara, hoje é um dia rapaz que eu digo chega, chega! Sim, é isso mesmo que vocês escutaram Hoje é um dia que eu vou upar uma carta Que eu queria upar faz muito tempo E vai ser a carta do meu deck Com o maior nível, na verdade do meu deck não De todas as outras cartas que eu tenho No jogo, essa vai ser a carta minha Com o maior nível, nível 11 Eu vou conseguir colocar o Zap Eu acho que o Zap é uma carta que realmente Vale a pena ser upado pelo fato De que ele tá basicamente em todos os decks Se não tem Zap, tem Tronco O Zap só compete ali com o Tronco E de resto ele tem que basicamente estar tá em que para defender de exército de esqueletos, goblins servos, servinhos, enfim essas, essas tropas que incomodam muito, que enchem muito, muito saco, barril de goblins meu Deus do céu, eu preciso muito upar o meu zap e vai ser no vídeo de hoje que a gente vai upar, cara, pode parecer uma coisa bem comum, bem normal mas enfim, é carinho, é 20 mil de ouro pra nós upar o zap e vai valer muito a pena disso, eu não tenho dúvidas, bicho. Então galera, entrei aqui no Clash, ó, como vocês podem ver eu tô usando atualmente esse deck de de pecão, com o Corredor, eu também Posso melhorar o Corredor, eu não sei se vale a pena Mais melhorar o Corredor ou o Zap Eu acho que o Zap, pelo fato de que eu tô Passando bastante trabalho com Horda de Servos Servinhos, eu sei que não vai matar a Horda de Servos Direto, mas enfim, Barril de Goblins Essas cartas assim, tá me enchendo Muito, muito saco, eu acho então que vale mais a pena Melhorar o Zap, né, o Corredor Vai ser nível 8, é muito melhor do que O nível 7, mas não é Aquelas coisas ainda, né e são 8 mil de ouro, se eu pudesse Se eu estivesse na condição, eu melhoraria. Melhorariam os dois, mas eu não tô na condição, então vamos melhorar um, vamos juntar mais um pouquinho de ouro e melhoramos o corredor em outro vídeo, beleza? Eu estou atualmente com 3.200 troféus, eu tô, sei lá cara, esse deck aqui eu ainda não tô 100% confiante dele, é um deck muito, muito bom. Eu não sei se nessa arena tá funcionando tão bem ou se o problema tá comigo mesmo. Eu tô vendo o pessoal usar bastante um deck de corredor com mini P.E.K.K.A e eu tô meio que me interessando por esse deck e talvez... Eu teste ele, tente usar um deck de corredor com mini peca Eu também quero muito um deck de meia cavaleiro, né? Eu já trouxe aqui um deck de meia cavaleiro pro canal, mas eu quero um deck de meia cavaleiro que seja um pouco mais leve do que o que eu trouxe, né? E eu vou dar uma pesquisada, eu dar uma suçada por aí e talvez eu também traga aqui em vídeo pra vocês. Então deu de enrolação, galera. Vamos melhorar aqui o Zap, essa carta que vale muito a pena ser melhorada. Zap melhorado pro nível 11, minha maior carta aí com nível mais alto... Nível 11, uhul, moleque, agora, agora eu gostei de ver, agora eu estou feliz, agora eu estou muito feliz contente. Para testar então agora o Zap nível 11, vamos puxar uma partida aqui no multiplayer, mas antes disso, eu já quero pedir para você descer aqui embaixo, deixar o seu like e também se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Vamos puxar então aqui, batalha puxada, vamos ver com quem que a gente vai jogar nesse exato momento. Vamos, carrega seu carrega. -se. estamos jogando contra o Big Boss do clã Líbia 24. Vamos ver, cara é nível 10. Vamos ver, vamos começar então aqui, tacando a nossa bandidinha só pra dar um sustinho nesse cara do Big Boss. Vamos ver, ó, oh, ele veio com o Espírito do Deixelo. Eu acho que vai dar conta, a bandidinha ainda vai bater, uhul, bateu ainda, muito bom. Vou tacar os meus servinhos aqui. Opa, cadê o Zap que não veio, bicho? Cadê o Zap? Cadê? Eu não veio por enquanto, mas tudo bem. Vou tacar também aqui o meu corredor e vamos ver o que esse cara vai tacar. Ai, mano, mano do céu. Ah, pena foi essa... Foi uma pena, uma pena, tá bom? Essa torre inferno dele foi muito bom, ele conseguiu defender bem, mas nós ainda damos bastante dano, muito mais dano do que ele deu na gente com um barril. Então dá tudo certo por enquanto, tô, tô, tô sentindo, tô sentindo firmeza nessa partida aqui. Vamos ver, o cara tem a mesma quantidade de troféus que eu, então tá valendo. Vou começar novamente com a bandidinha aqui atrás, e aqui atrás não, né, já é direto na ponte, vou segurar o porque opa, opa, opa, opa. Opa, opa, opa, opa Vou ver o zap aqui agora, vamos testar o zap Zap matou, mano Que felicidade que deu agora Deu uma felicidade gigantesca Agora vamos tacar aqui os servinhos Pra dar conta desse Opa, opa Mano, eu acho que ele tá sem elixir Se ele tiver sem elixir, vai ser uma boa pra gente Pega, dá uma, dá uma pequinha Dá uma pequinha que, que eu te peço, guria Não te peço muita coisa Vou tacar o um Mago Elétrico aqui. Mago Elétrico, vai, faça o seu trabalho. Vai, faz um hitzinho aí que vai ser uma maravilha se você fizer. Tá aqui a bandida me afastadona aqui. Não sei nem porque eu fiz isso. Mas tá aqui. A bandidinha vai bater ali. Opa, vamos ver. Vamos ver o que ele vai tacar. Beleza, tacou os morceguinhos. É, é. Tá bom. Tacar a gangue aqui. Já libero o meu zap. Porque se ele vir com barril, a gente tá com o um zap aqui certinho. Eu acho que vou tacar o corredor. Provavelmente. Ele vai vir de Torre Inferno pra cima da gente Eu acho que vai vir de Torre Inferno pra cima da gente Não, veio de Meia Cavaleiro. Tá bom, tá bom, querido Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, eu vou tacar aqui já Ah, bicho, tu é um cara ligeiro, hein Tu é um cara ligeiro, bicho Tu é um cara ligeiro, mas olha Não sei se vai dar muito bom pra tu eu Tô olhando muito pra cá, porque o celular tá aqui E não estou olhando muito pra frente O cara taca a Torre Inferno ali, direto na parada Mas tudo bem, tudo bem eu podia ter tacado certo, opa, vai dar muito certo isso aqui, vai dar muito certo isso aqui, vai dar muito certo isso aqui, bicho Tô louco pra tacar, beleza, Atacou aqui de novo, vou tacar aqui, eu podia ter tacado mais direto pra pro coisa ali não bater Esse cara tá querendo defender de tudo que é jeito, vou tacar o corredor aqui, vou tacar um zapzinho aqui, vai dar conta de tudo isso junto Vou tacar até uma bandida aqui. E se ele não... Nossa, eu acho difícil ele defender essa parada. Eu acho muito difícil... Ah, mano! Muito bem! Uhul, como ganhar é bom né, ganhar é bom demais mano, eu fico feliz quando eu ganho, se tem uma coisa que eu fico feliz é quando eu entro no Clash Royale assim, vou gravar um vídeo, aí eu vou lá e ganho, e vídeo. isso é uma sensação olha, muito muito boa, se a gente conseguir mais um baúzinho aqui a gente já libera o baú da coroa, então vamos puxar mais uma partida e vamos ver qual que vai ser a do André Andres Gonzalez, é isso, eu acho que é isso Beleza, começamos novamente então com a bandidinha aqui só pra dar aquele sustinho maroto no cara Vamos ver o que, que ele vai vir pra cima da nossa bandida Não veio com nada pra cima da nossa bandida É um erro isso, é um erro muito, muito grande Você não defender a bandida A bandida é uma carta que ela precisa ser defendida Vou tacar, opa, a peca aqui, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí calma aí. Vou tacar o zapzinho aqui aqui o zapzinho aqui, beleza, calma aí Vou tacar a minha, os meus servinhos aqui Acho que vai ser uma boa, sei lá Tem um servo dele ali batendo, tá me incomodando a vida Tá me incomodando, ele já vai levar minha torre assim Carma aí, fiz cagada, já comecei Essa partida tudo errado, fui comemorar Cedo demais, né, aquela comemoragem Que a gente faz assim, cedão, sabe E acaba se cagando depois, bem nessa Agora o lançador dele vai dar dano Junto no meu mago E isso vai ser bem ruim, bem ruim mesmo Ah, tudo bem, o cara já liberou O servinho de novo, poxa mano esse cara tá maluco né mano, esse cara tá maluco Ah beleza, vamos ver que se vai bater aqui, a bandidinha bateu ali no lançador Eu acho que consegue levar o lançador, leva esse lançador bandido, leva esse lançador que tá louco né Já levamos dano aqui da hora, não quero mais dano esse negócio beijo. Não quero mais dano, vou atacar aqui o meu corredor, já vou ser direto O cara já quis, beleza, beleza, vou tacar até uma bola de fogo aqui Que é pra nós tentar levar esse negócio, quanto antes não levamos Claro que não levamos, não sei porque que eu, né? Se o meu corredor estivesse nível 8 Talvez sim, não, não ia levar Não ia levar, tô Cagado aqui da mente, beleza? Cagado aqui da mente Vou atacar a peca desse lado aqui Porque você, ele vai ser obrigado a atacar o Golem deste lado, provavelmente eu Não sei, é, é, é pra ele tacar Cadê esse cara que não tacou mais nada? E por que, que meu jogo travou? O cara tá com o lançador lá atrás Beleza, cara, beleza Vou atacar os servinhos aqui Beleza, cara Beleza Vou tacar aqui um zap nessa galera Beleza, um corredor aqui Não sei porque eu aqui o um corredor pra esse lado de cá Foi uma bosta essa minha jogada Toda uma bosta aqui Tô cagando com tudo essa Esses servinhos dele, mano, tá me incomodando muito Tá me incomodando muito Beleza Beleza, beleza, beleza pura Vou tacar aqui, nossa, mais um lançador, mano Oxe, que raiva dessa carta que raiva desta carta, bicho Eu preciso chegar lá, mas eu não vou conseguir chegar assim Vou tacar mais uma peca É, o cara vai defender com tudo aqui É por pouco, quase que a gente ganhou essa, não é mesmo? Quase que foi Não foi assim, porque esse cara é muito chato Olha o deck desse cara, odiei Na verdade eu gostei desse deck do cara aqui Mas tudo bem, vamos vamos, vamos que vamos, vamos, que vamos. Paciência Engole o choro, João Partiu pra próxima Puxei a é batalha aqui, estamos jogando contra o Raig Life 187. Beleza, cara? Beleza, meu querido High Life, Vou começar aqui. Vou esperar o Elixir carregar, obviamente. E vou começar atacando os meus servinhos aqui atrás. O cara começou atacando canhão. Tá. Tá bom. Canhão nível 11? Opa. Eu não tenho canhão nível 11. Eu começo a me assustar dessas daí já. Já começo a, a falar. Opa. O negócio não vai ser assim. É, lendária nível 2 também. Tudo bem. Eu também tenho lendária nível 2. Mas. Né? Beleza. Vou tacar aqui o meu. Vou tacar a bandidinha aqui só para dar conta desse mago aqui. Bandida, era para focar no mago, bandida. Nossa, a Bandida, me deu um beleza. Pelo menos acho que vai dar bom agora. Acho que a gente vai conseguir recuperar aquilo que foi perdido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Beleza, beleza. O cara, a gente, a gente, né? A bandida ainda deu dano ali na gente. A bandida não, a princesa dele ainda deu dano na gente Mas por enquanto tá suave, por enquanto tá beleza Isso não definiu nada da partida até o momento Eu acho que eu vou tacar o meu corredor aqui Vou segurar o zapzinho aqui Vamos ver o que esse cara vai vir Acho que ele vai vir com canhão Não veio com canhão, foi com canhão sim Veio com canhão, não foi com canhão, foi com canhão Foi, beleza Vou tacar o meu mago elétrico aqui Se ele tacar, beleza Beleza, beleza pura se eu conseguir carregar minha bola de fogo Vai ser uma maravilha, quem acha? Quem acha aí? Eu acho, eu acho muito isso Beleza, vou tacar minha bandidinha aqui também Vai lá bandida, vai lá bandida, vai lá bandida Vai lá bandida, vai lá bandida Bandida bate, bandida bate, opa, carregando Vai, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou tacar até uma bola de fogo aqui Pra ver se eu consigo levar Beleza, levamos a primeira A primeira é a torre, não a primeira <risos> Batalha, tá, tranquilo Por enquanto agora é só o cara relaxar aqui não vai fazer cagada, João, porque eu sou o mestre disso, tá, galera? Eu sou o mestre de começar as partidas e tudo mais e começar a fazer cagada durante isso. Ai, agora ferrou muito, galera. Ferrou muito, porque eu vou precisar... Ai. Beleza. Será que vale a pena atacar a P.E.K.K.A. aqui? Eu acho que vale ainda, porque ele não vale... Isso. Valeu muito a pena ter atacado a peca ali. Então, tudo bem. Vou começar a forçar o cara a atacar do lado de cá. Do lado de cá. Beleza. Tô forçando o cara aqui. Vou atacar a bodidinha aqui também. Vou tacar a bola de fuego por aqui. Não sei por que, que eu taquei a bola de fuego por aqui, se não teve necessidade nenhuma. Não é mesmo? Caguei. Caguei bonito. Por quê? Não sei, bicho. aqui uma... e subir Essa minha peca tá sobrevivendo. Essa minha peca aqui tá sobrevivendo aos fights. Aos fights da vida. Não é mesmo? Vou tacar mais uma pequinha aqui. Só pra aguentar esse cara aqui. Vamos conseguir levar essa. Eu acho que sim. né? Eu acho que sim, bicho. É, mano. É, mano. É. Mano. é. Mano Uhul. É, deu um upgrade, tá esse nosso, Essa nossa carta aí Nível 11 deu um upgrade aqui <risos> Gostei, gostei, galera Agora pra esse deck ficar melhor ainda Eu tava falando mal do deck, agora já tô falando bem Mas pra esse deck ficar melhor ainda O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que melhorar o meu corredor Pro nível 8 Quando eu conseguir melhorar o meu corredor pro nível 8 Mano, esse deck aqui eu... Te... Opa, o computador meio atrapalhando aqui, bicho não me atrapalha. Quando eu conseguir melhorar o meu corredor Pro nível 8 Um negócio vai ser diferente Esse deck aqui com certeza vai funcionar de uma maneira muito, muito doida Mas assim, eu tô com muita vontade de testar um deck De mini peca com o um corredor Porque eu tô vendo que muita gente tá testando E se muita gente tá testando é porque o negócio tá funcionando Não é mesmo? É mesmo Aproveitar então aqui que já estamos no Clash Vamos abrir esse baúzão da coroa Internet, eu estou do lado do roteador aqui Que você está fazendo frescura, bicha Calma aí, calma aí, galera Calma aí que eu não sei o que, que deu aqui Opa! 606 de ouro, 3 gemas. Opa, já pensou se vem lendária? Goblins comum, não vai vir lendária, eu acho. Não vai vir lendária, não vai vir lendária, não. Espírito de gelo e mago. Oito mago. Tá bom, tá bom, tá bom, tão bem, tão feliz. Isso que importa, tá tudo certo Se tem uma coisa que eu tô com muita vontade De chegar aqui no Clash Royale É ter uma primeira carta nível 13 Eu sei que é bem difícil É bem demorado, mas eu tô com muita vontade De ter uma carta nível 13, né Quem sabe uma hora aí eu vou trazer um título p a primeira carta pro nível 13 Aí sim, moleque, aí sim Gente, se você gostou do vídeo Não esquece de me ajudar aqui Deixando seu like aqui embaixo, é sério, é muito importante Que você deixe o like aqui embaixo pelo fato de que o YouTube Tá mandando os vídeos pra aqueles que deixam o like, então é muito importante Que você deixe o seu like, tá bom? E também se inscreva no canal se você não for inscrito Isso também é muito importante pra mim, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!